Luba O mar Estava bem calmo Naquela manhã Eu implorei A Oxalá Que me dissesse O que eu queria saber Sobre os encantos De Nanã Buruque E um raio de luz Veio anunciar A chegada da cinda mais velha Senhora Santana de Pai Oxalá A chegada da cinda mais velha Senhora Santana de Pai Oxalá Saluba, nanã Me leva nas ondas do mar Senhora Santana, nanã, buruguês Me leva nas ondas do mar Senhora Santana, venha me valer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 me leva nas ondas do mar, senhora Santana venha me valer. Me leva nas ondas do mar, senhora Santana venha Me leva nas ondas do mar, senhora Santana venha me valer. Saluba banana, O mar estava bem calmo naquela manhã. Eu implorei a ostra lá. Que me dissesse o que eu queria saber Sobre os encantos de Nanã que E um raio de luz veio anunciar A chegada da Sunda mais velha, senhora Santana de Pai Oxalá A chegada da Sunda mais velha, senhora Santana de Pai Oxalá Saluba Nanã me leva nas santas do mar, Senhora Santana, não é me leva nós santas do mar, Senhora Santana, venha me valer, me leva nós todas do mar, Senhora Santana, não é me leva nós todas do mar, Senhora Santana, venha me valer, salva nana.